E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro, Vamos no nosso Brawl Stars novamente Hoje vamos para o nosso quarto personagem que é o Colt um Colt que é um, um atirador Tem pouca defesa, pouca utilidade Tem o super do trem bala e tem bastante ataque, beleza, é tudo o que eu quero vamos, vamos fazer o teste dele, vamos ver o que está que apontando aqui pra gente Temos coisa grátis na loja, vamos pegar coisa grátis na loja Tudo que é de grátis, sem pagar nada a gente sempre pega Beleza, vamos voltar aqui, Brawl Pass, né? não nenhum, mais nenhuma notificação Opa, temos amigos, rapaziada ali, vamos adicionar os amiguinhos Quem adiciona, a gente sempre aceita Vamos jogar um, um pique-gema E vamos ver o que a gente consegue fazer com o Colt Dois times encontrados Eu ainda estou só na fase do Ó, oh, tem dois, dois grandão no do nosso time ali, o Nox Ai, caramba O coach atira rápido pô. Não é ruim não, hein. O problema só é quando a gente fica a missão. Nossa, fez uma rajada ali, é interessante esse... especialzinho dele Deixa eu carregar, rapaz, Estou saindo munição seu dinheiro Corre, corre, corre, carrega, boa, boa, boa Eita pomba, também não tinha um básico nas ideias agora. Aí, mete bala, meter bala. Recarrega a vida, recarrega a vida, recarrega a vida. Tá quanto? 8x0. o timezinho tá, tá interessante aqui. O o pessoal, os violentos ali estão. Ah, agora já. Vou pegar essa gema aqui. Vida cheia e contagem regressiva. Agora meu time não morreu, tô com 6 das 10 gemas aqui comigo Eita, perdeu, valeu, viu? Eita, pode, pode, pode, pode Ah, me matou, mardito Tava cheio de gemas Eita, com 10 gemas de novo, 10 a 3 Bora, bora, bora, bora, bora Corre, corre, colote Corre, colote Aí, levei mais um 9x0 Cata, cata, cata Ah, bate bom, bate bom. Cata, bate Aê, bateu um, bateu um Aí, bater mais um É, tô só com uma gema agora, rapaz Aí, pelo menos o resto do time já, já coletou todo mundo Ah, vou catar esse aqui pra caramba Vou ficar tão feio Aí, <risos> tá bom, 17 a 0 oh, Foi uma boa partida, hein Uma boa partida eu, os dois Nox Não, Nox é o nome do player, tá, não sei o nome desse brawler Ele parece o Colt, só que mais anabolizado o coach esse Colt, ele tem um estilo de jogo bacana Ele é rápido no, nos tiros, mas ele uh, gasta muito rápido também Bora mais um pique, pique gema Vamos fazer aquelas gameplays até perder Vamos torcer para não sair perdendo já Temos um lutador aqui e um, mais um coach então não somos o único coach eles têm, um, eles têm um Barley só pelo, pelo barulho de garrafa ali, a gente já viu Eu já tô com um trem bala engatilhado Aí, boa... Bullets time! Aí, Nita, Carrega! Bora, bora, bora, bora, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, sabendo só Aí! Eita pom, recarrega, recarrega Eita pum, estouraram rapaz, mas que loucura Tá 3 a 0 pra eles, mataram... Tá, tô com o trem Nossa, tá 7 a 0 para eles Nossa, eu morri, eu nem cara rapaz, o cara é muito forte É, rapaz, vai vai vai vai Mete balão, esse aí, ele que é a treta, pega tudo, pega tudo Aí, vontade de regressivo. Leva esse mita, leva esse mita, leva esse mita, leva esse mita. Sai, sai. Oh, maldição. Tá 6x4 pra gente, não precisando daquele nosso amigo. De... Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Volta, volta, volta. 7x0. 7, 7 0, não, 7 x Ih, agora sim. Não morre, não morre, não, não, não, não, não Aí, rapaz. 2x0. Segura, segura, segura. Eu não morri, eu não morri, eu não morri. Eu não morri, eu não morri, eu não morri. E aí, de bala, rapaz. Mais uma vitória, 14 a 0. <risos> Coach Antonella ali ficou Ficou, ficou ralado. Só com oito troféuzinhos. Tanta ver, né? A gente tá, tá iniciando Bora. Estamos indo bem já. Duas vitórias. Coach é um personagem interessante. Eu achei bem bacaninha ele. Bora. Mais um pique gema. O pessoal que estiver acompanhando aí joga Brawl Stars, não esqueça de deixar o joinha no vídeo, hein Se quiser me achar no jogo aí, pega o nick, o id aí no, na gameplay Eu tô, sou meio perdido, também não sei direitinho como é, que, como é que eu adiciono, como é que eu não faço os trem Ah, já tô se Aí eu matei um Aqui, não disse Quero matar esse lutador dele. Nossa, esse tem é um lutador muito forte, eu tô sem munição na verdade. É isso que eu falei, o coach ele gasta munição muito rápido. Ah, matei. Matei e morri. Quer dizer, eu acho que matei, né? 4x0 para os adversários, esse time tá forte, rapaz, esse aqui vai ser complicadinho. Aquele lutador deles é muito roubado, é muito grande. Eu tenho que levar esse Borley. 7x0. A Agora vamos ficar com 8 temos um um nita aí vamos lá, vamos vamos vamos vamos corre vamos vamos Corre vamos vamos Corre, baixo, Ah, eu não acredito que deixaram ele levar Pega a gema, pega a gema Tá 13, vem aqui pra baixo, vem aqui pra baixo, vem aqui pra baixo, eu tô com 9 caramba 6, 5, 4, 3, pega ali, pega ali, 2, uuuh, já é Alves, já é Alves, 16 a 0 Mais uma vitória do coach. E a equipe rapaz, tamo junto Tá rendendo, tá rendendo, eu não sei se é porque eu que é a minha primeira jogatina de cada um, eu tô nível muito baixo Eu devo estar jogando gente jeito com um nível baixo, tanto quanto eu Show, bora mais uma partida. Vamos tentar até perder. Já ganhamos 3, 4 que já no lucro. Time bem diversificado. Agora essas Brawlers é uma Shelley e a outra, não sei quem é. Essa é cara que dá porrada aqui é interessante. Ai caramba, tinha um coach ali com. Acho que estava com alcance maior, estava melhor posicionado do que eu. Pega a gema, recupera, recupera. Mata, mata, mata! Ah, matou! Cara, tem um coachzinho, um coach Reverso ali que tá querendo me matar a todo custo. Vamo lá, 6x0, pega pega ele, pega ele, pega ele, 7x0, boa. 7x1. Ah, esse coach em reverso tá me matando todas as vezes, cara. Ele sabe jogar direitinho com esse coach. Lá tá 5x2. Acelerei. Ah, acabou a oh, reunião. Corre, coach. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Levemos, levamos. Levemos, levamos. Junta tudo, junta tudo. Ah, vamos levar. 15. faz, com sete Quinze... Leva-se pouco, boa 12 a zero, tô com sete Aí, deixa vir, deixa vir, querendo é, Sai daí, tibio Ah, moleque, partida encerrada, 13 é a um, aquele coach reverso tentou todo custo Me matar, mas não rolou, rapaz, não rolou Boa! Essa cabeludinha parece a mesma Shelly só que porradeira do box. Esses, os Brawls são tudo meio parecidos, né? Não sei se um é evolução do outro, é outro tipo, sei lá. Aí sim. Enquanto só a vitória, só a vitória. Vamos jogar mais um Pique Gema, que é o, a princípio é o modo clássico desse jogo, né? Duas Shellys ah, o outro time está com a mesma formação que eu estava antes, agora esse aqui é, não está tão diversificado. O negócio é sempre pegar times diferentes. Ah, já morreu. Aí, boa. Recupera a vida. A ah, tô com pouca. Com <coughs> um pouca condição. Ai, morreu. Rodrigo Bardi, sou 4x1. Vamos lá, time, vamos, time. As shells não são ruins rapaz Ruim é eu Boa, levamos uma Tô com o trem bala engatilhado aqui, tá só <risos> Legal esse piu Olha só aquela mina ali tá com 8 rapaz, vem pra cá Oh, maldição, Trimbala engatilhado me mataram 8, oito, 8, oito, um... corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre Mata, mata, mata Mata, mata, mata, mata, mata. Ah, Não acredito que me mataram de novo Ah, toda hora que o engatilho Trimbala Eles estão me matando 8, 5, 7 a 5 Deixa vir, deixa vir. Acabamos no meu céu. Junta, junta, junta, junta. Errei meu especial. Nossa, eu tô com um. Uma gema. Eu tem que proteger. Aí, rapaz, proteger uma... Quem tava com todas as gemas, né? <risos> oh, rapaz, tá rendendo. Mais uma vitória. Nossa, o coach, o pistoleiro de... Mudou pistola, <risos> pistoleiro de pistola, muito bom Boa, já estamos ali rapaz, conseguimos Bora, tem alguma coisa ativada aí pra eu pegar alguma coisa de graça não Então bora lá, vamos ganhar. tentar ganhar mais uma Ó a equipe mista, lá também uma equipe mista Chega ali, eu... ih rapaz, o... Ah tá, eu achei que o nosso grandão tinha ficado pra trás Vai, me matar também. Fode, pode forte, forte. Oh, marido, me matando. O coxa tem que tomar pra trás, né? Então, tá. Ah, oh, eu erro muito tiro. Recarrega, recarrega, recarrega. Recarrega, recarrega. Matei aquele limitazinho. Tô só, só esperando, cara, esse, tá, esse tempo com essa rajada... Ei, foge, foge, foge, foge! Ah, levei! Levei, levei... Ai, caramba! Netball! Ah, rapaz, já tá 10x0, vem time, vem time! Eita, só com dois! Aí, rapaz, não, vou, não, vou, não vou ser vergonha do time Direto Ah rapaz, mais uma vitória rapaz. Quem diria O jogo rendendo os Brawl Stars Na mão do Retro Games Eu não fiz melhor do partido Nenhuma vez ainda Mas vamos ver, ainda não perdemos Então segue a jogatina Bora Lembrando que quem puder se inscrever no canal Deixar o joinha eu agradeço esse jogo aqui é uma clara recomendação em referência à nossa grande parceira aqui a Ninha Web, já está batendo 50 e poucos mil inscritos, rapidinho já está no 100 Se não conheçam as lives de Brawl Stars dela, eu recomendo que assistam, é muito maneiro Ah moleque Tô com minha, minha, minha chuva Achou o dobro das ativando, Ah, era Deus Não posso ficar muito... teu. Puta, vou abrir dinheiro ali, não entendi. Ah, né, velho? Ah, moleque! Quase me matou. Me carrega, tá 8x0. leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva pega, pega, pega, pega, aí, 9 a 0, 9 a 0 precisa de mais uma gente, mais um ali mais, mais uma, mais uma bora, bora, bora, bora, bora, bora vem time, vem time é a grupa pra cá, é tudo isso vem pra cá, Anita, sua burra vai morrer no meio deles ah, eita sua burra agressivo, só eu tô com 9 gemas. Ah, agora acho que ficou. Eu vou me esconder aqui, rapaz. Tá doido? Deixa vir, deixa vir. <risos> vem tranquilo, vem tranquilo. 7, 6, deixa vir, deixa vir. 5, 4, 3, 2, 1. Rapaz, agora o negócio é, é a estratégia. Estrategia, rapaz. 9 gemas é minha. Ah, finalmente foi melhor. da partida é nós, mais uma vitória. Ih, rapaz, será que o vídeo vai ficar longo? Ou será que acaba no próximo episódio? Confira a próxima partida. Beleza, Brawl Pass. Tá. Ué, 344? Mais uma partidinha. Bora! Bonita e o, o, o. E o roqueirão aí. Parece o lobo da DC. Bonita já tá gastando bala. Eu já, ah, já acabou minha munição. Ah Carol Aí um já foi Matar esse Mita dele Ah acabou meu Nemo Mata a Sinita ali Ah maldição Demorou muito Ele demorou muito pra recarregar cara. Oh, Tira um disso ali não tem lá Fica muito tempo sem munição Vou recarregando aqui, recarrega minha vida a Minha vida eu quero recarregar, não é o... Aí, levar é mais um, levar é mais um é Ai, caramba! Um. Recarrega a vida, recarrega a vida, tá 6x0 Tô sem um, um único... <risos> Uma única energia botou eu Nenhuma, nenhuma Atira Ele não atira, rapaz Que tristeza No way Pega essa gemaiada oh, Me matou, Berdito. É 6, 7, 9, não, não deixa, não deixa Não deixa, não a deixa. caminha ressuscita de uma vez E você tá 2 a 0 O velho golpe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 já era, estava na hora de a gente perder. O vídeo está ficando muito comprido, <risos> mas foi uma boa partida. Rendemos até onde conseguimos, conseguimos umas boas vitórias e espero que vocês tenham curtido. Próxima gameplay vai ser com o nosso amigo Poco. a caveirinha ali do do dia do dia de Los Muertos, os mexicanos. Espero que vocês tenham curtido e por último o El Primo, o lutador de luta livre, tudo com referências mexicanas. Espero que vocês tenham curtido, não esqueça de deixar o joinha no vídeo, muito importante que me dá daquela força, agradeço demais a presença e até a próxima.